Outra coisa que a gente pode aproveitar para olhar com calma nesse momento. Coisas das crianças. Para quem tem criança em casa, são eu acho que são duas coisas principais assim. Primeiro, brinquedo. Cara, brinquedo em excesso. É impressionante como eu sempre falei disso, é Digamos assim, sem conhecimento de causa, né? Porque eu não tinha filhos até um ano e meio atrás. Mas porque eu via nos meus clientes e eu via o que funcionava, o que não funcionava é, nesses últimos nove anos trabalhando com organização, muito dentro da casa das pessoas e com muita criança e muito brinquedo, né? E eu via, mas eu hoje em dia sinto na pele. Brinquedo se prolifera, gente. Eles têm, com certeza... Uma coisa de noite Que eles, é, eles Eles, como é que fala? Ah, gente Eles têm uma relação que eles se multiplicam Entendeu? Tipo gremlin né? Você termina a noite Guarda 15 brinquedos numa gaveta Quando você acorda tem 60 É assim A vida é assim, tem que aceitar E aí Você vê, aqui em casa Mesmo a gente praticamente não comprando nada Pra Débora Nada, a gente não compra quase nada pra ela, de brinquedo é, Aniversário dela, ela fez aniversário E a gente fez aniversário com doações A gente pediu pras pessoas não trazerem presente as pessoas fazerem doações de alimentos E mesmo assim ela ganhou algumas coisas Porque as pessoas trazem, né? Procriam, obrigada Márcia Procriam, se reproduzem, é isso aí é, E assim, cara, mesmo assim, quando eu olho Eu falo, caraca, essa criança tem muito brinquedo Sabe? É, mas eu tento dar uma limitada né? Ela tem lá umas gavetas na sala Onde a gente guarda os brinquedos E quando começa a ver, quando eu começo a ver Que assim, as gavetas estão meio abarrotadas Esse dia mesmo eu separei umas coisas Que já não faziam parte da idade dela né? Coisas de muito bebezinho sabe? Eu falei, gente Não faz o menor sentido ter isso aqui pra ela brincar Ela precisa de outros tipos de brinquedo Que desenvolvam coisas da idade dela né? Então eu tirei um monte de coisa De nenenzinho Nesse momento, eu até guardei várias pro Davi, que daqui a pouco nasce. Mas, assim, não tá mais na vista dela pra ela brincar com aquilo, com coisinha de bebê. É, e muita coisa repetida também. Esses dias eu peguei e também fui olhar todas as bonecas dela. E eu vi que ela tinha, tipo, no total... Eram diferentes, mas eram iguais, sabe? <risos> tinha, tipo assim, umas 15 bonecas. Falei, gente, nenhuma criança precisa de 15 bonecas. E aí eu fui e tirei umas, né... E, e desapeguei, desapeguei de umas quatro, assim. E umas outras eu guardei também. E uma coisa legal que eu faço aqui em casa, que eu já tinha sugerido para vários clientes, e eles fazem também com os filhos deles, é que às vezes você tem, assim, uma quantidade X de brinquedo, né? E criança cansa muito fácil do brinquedo, né? Ela tá brincando ali dois, três dias, daqui a pouco ela já quer outra coisa. Aí, você pode separar duas caixas. Caixas ou gavetas ou armário Seja lá onde você guardar os brinquedos. Guarda uma parte que fica à vista para a criança brincar mesmo. E outra partezinha, sabe? É, um de cada, alguma coisa assim. Numa outra caixa que a criança não veja. De tempos em tempos você troca. Tipo, ah, daqui a 15 dias você fala assim. Caixa nova de brinquedos. Aí você desce com aquela que estava guardada. E guarda o que ele estava brincando. Porque aí dá sempre uma motivação. Sabe? E aí, dependendo do, do tempo, né? Da criança, da idade da criança, você pode fazer isso a cada 15 dias, um mês, né? Eu percebo que, sei lá, quando a criança é menorzinha, eu acho que ela cansa mais rápido do brinquedo. Eu acho, entendeu? É... E aí, gente, momento também de, cara, fazer doação de brinquedo, né é... fazer esse rodízio é fundamental mas também dá uma olhada em o que, que realmente teu filho brinca, o que realmente ele tá aproveitando e o que, que pode ser passado pra frente. Né? E a partir de uns dois, três anos assim, a criança já entende essa coisa de dar um brinquedinho pra uma criança que não tem, sabe? Então é legal conversar com eles também sobre isso. É, outra coisa relacionada a crianças. E que aí eu sei que um monte de gente me fala isso. Priscila, eu tenho muito, muito dificuldade de me desapegar dos trabalhinhos da escola. Aqueles trabalhinhos lindos, aquela mãozinha colada, aquele monte de rabisco colorido. Eu guardo tudo. Eu conheço mães de adolescente, de aburro velho, que guarda tudo desde pequenininho, né? É uma boa hora também de você rever essas coisas todas, porque isso tudo ocupa muito espaço, né? Eu duvido que você frequentemente pare para olhar cada negócio desse. Mas é claro que às vezes a gente quer ter um apanhado de lembranças legais, físicas, né? Não só na cabeça, mas assim, guarda de repente um de cada ano, sabe? Uma coisa que represente uma fase muito importante dele. Ah, poxa, primeira vez que meu filho desenhou num papel. Poxa, legal, né? Super interessante isso. Ah, pô, um desenho que ele fez, cara, no dia das mães, e ele me desenhou, e eu era, tipo, uma bola vermelha com um bracinho. Cara, incrível isso, né? Tipo, pô, o primeiro desenho do teu filho. Legal, guarda isso, né? Agora, tem... Ó, a Dani falou assim, Priscila, eu tenho 31 anos e a minha mãe guarda tudo. Tudo. Né? Então... Sabe? Fazer essa, essa avaliação do que realmente vale a pena guardar. Porque no fundo, no fundo, gente, todas essas memórias estão aqui. Estão num lugar que, assim, não ocupa espaço, né? Que ninguém tem como tirar a sua memória. Assim, você com certeza não vai esquecer o dia que seu filho fez a primeira festinha dia das mães na escola. Sabe? O dia que ele chegou com um papel de bombom e disse que era o seu presente de Natal. Sabe? Você não vai esquecer disso, né? Agora, ter algumas coisas físicas é legal, porque de vez em quando a gente gosta de parar e olhar. né? Mas assim, é, separa as coisas mais importantes, sabe? Pega esse momento agora pra de repente desapegar um pouco disso tudo que tá ocupando um mega espaço na tua casa, muitas vezes, né? E dá uma separada nas coisas mais importantes.